Oi, nós estamos aqui no Barrocão. Vim aqui a convite dos meus amigos que moram aqui mostrar para vocês essa belíssima paisagem aqui do nosso querido Rio Coreaú. Mas o Rio Coreaú não tem só essa paisagem bela. Mostrando aqui no Barrocão a situação que essa população vive. E foi esse é o objetivo principal do vídeo, mostrar é, como que está... A situação do Barrocão hoje Depois da enchente de 2019 Os moradores aqui estão reclamando Denunciando que depois da enchente Nada foi feito Para diminuir O sofrimento deles Que sofrem com as enchentes Do rio Coreaú E aqui os moradores estão organizando Uma campanha Para pedir a construção Desse paredão que já foi prometido Há tanto, tanto tempo Eu estou aqui com a jovem que mora aqui, a, que é uma mãe de família a Tainara, ela está aqui com baixa assinado, Vou mostrar aqui para vocês, a gente vai andando mostrar o baixo assinado aqui, os moradores estão se organizando aqui com baixa assinado aí, ó, baixa assinado e, e tá eles estão pedindo também que as cidades, as pessoas, os amigos que moram em outros bairros, possam assinar para pedir às autoridades a construção desse paredão e mais uma vez, todos os anos é prometido e prometido, estou mostrando aqui para vocês como não tem construção nenhuma do paredão. É, o município de Granja saiu aí nas, nos jornais dizendo que iam cancelar o carnaval para poder ajudar as vítimas da enchente. E aí eu perguntei, e estou aqui ao lado de uma moradora, o que é que o município fez até agora? E eles disseram que nada. Não veio ninguém ajudar eles, não veio ninguém orientar eles, aos moradores como é que tá feito, nem apresentar um plano sequer. E aí há uma denúncia aqui séria, porque isso é uma violação de direitos as pessoas já estão com medo das chuvas agora para o 2020. mostra aqui para vocês onde como é que tá, ó. Nada de construção. Aí vocês podem ver aqui as casas aqui. Aí área aqui toda larga, toda laga, né? Tudo. Nós vamos dar aqui um passeio pelo bairro. E eles falam que o paredão teria que vir ser construído até essa região, porque é bem aqui onde o rio faz a curva, né? E aí daria para resolver o problema, diminuir o problema, assim uns 80%. Esses cachorros esse cachorro morderam aqui. Só mostrando para vocês essa área toda foi alagada e nada foi feito, ó. nada. Tudo aqui foi alagado em 2019 esse ano. Para 2020 os moradores já estão com medo, viu? Esse vídeo é eles pediram para me gravar para dizer para a cidade e para o Ceará que eles estão com medo de um novo alagamento, porque o tão prometido paredão nem aconteceu, ninguém nem pisou aqui para falar com os moradores. aí ó Tudo aqui alagou. É, aqui no bairro tem mais de 60 crianças. Nessa região aqui, nessa área de alagamento. E na época da enchente as mães falaram que é um sofrimento só, viu? As crianças é, desesperadas, os pais com medo das crianças se afogarem. Além das doenças que tem depois das enchentes, e os idosos também né, então só mostrando aqui, a Tainara está aqui comigo né, acompanhando, a Tainara é uma das moradoras que está aqui é, nessa campanha, coletando assinatura, Ela, foi através dela que eu fiquei sabendo como é que estava a situação do Barrocão depois das enchentes, é para você ver, então curta o vídeo, divulguem, e vamos. É, entrar nessa campanha com os moradores aqui do Barrocão. Muito obrigado aí por estar assistindo a gente.